E aí, gente, eu bigodão na área, e, mano. É seguinte, cara, eu tô aqui com um quarto meio bagunçado. Eu tô meio bagunçado, mas eu vim aqui rapidão no começo do vídeo, só pra dizer que o vídeo tá insano. E eu também vim pedir um like, obviamente. Deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito. Vai ter vídeo do bigodão aqui direto, mano. Então você tá perdendo tempo, tá? Não vai é querer dizer nada, não, mas o conteúdo tá muito bom. Assiste, tire suas próprias conclusões. Se você gostar, deixa o like, se inscreve, faça um comentário aí embaixo. Tamo junto. Trouxe dessa vez o Dengoso e o Flex aqui. Bora! Mano, é o seguinte, já tô aqui com o Dengoso e o Flex Power. Convidei eles pra gente jogar um Death Run aqui, mano. Muito doido, tá ligado? Defensa default, na verdade o único default que sou eu, tá é, tudo bem? E aí, rapaziada, como vocês estão? Tão bem? Hello, hello. Flex, oh, bora com Bora aí, achei, Bigadão, eu confio, velho. Bora, mano, E, bora, e aí, bora. eu tô maravilhoso e eu tenho certeza que você não vai ser mais um default hoje. Obrigado. Iniciando o jogo, vamos ver, mano, como que vai funcionar esse treco aqui. Esperança, obrigadão. <risos> Se pegar, tu jogando Defensa ontem e comparar com hoje, já é uma diferença... <risos> por incrível que pareça. É, por incrível que pareça. Vai lá, vai, Flex, vai, lá. Vai, tá trafé, faz bonito, ai, vai, tá bonito ai, aí, <risos> Fiz é bonito. Fiz ah, então. bonito para vocês, né? Ah, ativa aí, ativa aí. Boa! Isso aqui um trabalho em equipe, aqui, meu amigo. Sem mistério aqui, Show beleza. De bola. Ative... A Trap voltou, morri na Trap de bobo. Beleza, calma lá. é do Trap não abriu, abriu. Vai, Trap, gramada. Passou. Boa, mano! Tá bem, ai! Ah, o Bigadão tá bem, Zé. Ah, tá aí, Bigadão. Ai, me travou. O Bigadão me travou. Para, Bigadão. Eu, eu passear, também tô travado, eu também tá travado. Beleza, passei, passei, passei, fazer fazer nice, nice, Boa, time! Caraca, Caraca mano. Vamos graças, lá, cartuseira. Vai, vai eu vou depois de ti. Ó, vai direta. Assim. Beleza. Vem, Bigadão. Beleza. Ai, ai. Beleza. Eu tenho é. que fazer essas, mano. Eu não passei, posso gravar boa. um vídeo pro meu canal que eu só faço fiasco. Pulou. Beleza, pulei foi. pra cá. Joguei, ai, meus cara amigos. Cara tão... Obrigado juntos. por me esperarem. Tamo junto. Ó o Flex que é lá na frente, eu mano. Eu ativei até pra vocês. Não, eu ativei pra vocês. Ai, mano. ai. <risos> não foi só eu, não. Tem que de bigodão aí, mano. Não foi só eu, não, mano. Bora, galera. Tô aqui esperando. Tô aqui, na frente tô aqui, aqui também. Ó, cheguei. É isso aí. aí, galera. A um aqui, ó. Um bolt aqui. Ó, <risos> oh, Flex. Como assim, eu mano? Ensinar, não, não, não. É que eu vou é exato direita, mas vou na, na direita. Ai, ai, ai, ai, ai. Tô aqui na 11, galerinha. Esperando vocês, meus amigos. Tá bem, dengueu, já chegou. Na 11! Calma, nós longe, velho? Ah, nossa, estamos lá no chão. Beleza. Ai, ai, ai, ai, o Flex! Flex! Tá bom, vai lá, Flex? Então eu vou primeiro, poste. eu vou primeiro. Pulei, boa, pulei, boa, pulei. Boa, nice. Boa, boa, boa, boa, boa. Boa, boa, nice. nice. Cheguei. Ai. Ui, mano, já percebeu se eu passo ali morro pra trás para pra ali em cima? Eu ia ser o imbecil da vez. Ativa ali, ativa ali, Brigadão. Vai, bonito. Boa, Beleza. vai, vai vai, vai, vai vai, vai! Vai lá, Negão. <risos> deixa eu me ver no meu vale, vídeo, pelo amor de Deus. Agora, vai lá, vai lá. Vai. Ah, ativando, boa. Obrigado, amigo. Boa. Pra frente. <risos> Ai, o Vleix quase me vem bugou. 13, número 13 aqui, estamos indo nós. Indo. Beleza. Tá, tá, tá indo, tá indo, nós. tá indo, tá indo. É só subir, tu vai deparar com uma trepa aí na cara, ô louco. Beleza. Pode vir pra cá. Ó, show de bola. O cá, tá guiando, tá guiando. Nice. 14 aqui, estamos nós. Beleza. Ai, ai, ai, quase ah, que eu esbarrei aqui, isso que já caiu aqui que nem um tonto Passei de primeira, beleza, beleza, beleza Passei de primeira também Ai, rapaziada, onde estamos, Estamos beleza. chegando, calma lá Agora vai, vai de primeira pegou. boa Ai, ai ah, esbarrei ali, tava meio escorregadinho, tava meio escorregadio Ah, mundo. Ah. <risos> eu esqueci de pegar o tal do impulso Ai, é tem que, que botar Ai, na pontinha nossa. pra ganhar na é direita. A ó. vida me deu uma nova chance! Vai torcer pro negócio! Oh, oh. Aê, <risos> Passou, é meu amigo, bom, boa. Boa. boa! Vai lá, Folecão! Nessa, confiamos em você, hein! Beleza! Tem, trepem! Deve ter, trepem! Não tem? Não tem não, sim. tá aqui passando trabalho, suando... Ai, ai, ai, ai, passei, passei, passei passei. passei. Ai, que alguém morreu? <risos> me empurrou, eu te empurrei eu... Foi sem querer, mano <risos> Eu nem vai, sei o né? que eu faço mesmo Morri Olha, para Obrigado, meu amigo Vai, vai, vai Boa, passei É Aquele help Danado, né? Mas aqui estamos nós Perfeito Passei Acho que bonitinho quando todo mundo pula junto Foi sincronizado, eu Acho bonitinho né? sincronizado. Ó, oh, verdade, essa né? aqui é daquelas de correr, mano Então não, Pra quem fez do flash, velho Isso aqui não é nada, mano Ai, morri Calma lá Eu estou chegando Acelera Acelera muito! Acelera, acelera! A torcida muito, tá grande devagar. aqui, ó, chegar Galão. Cheguei, meu amigo! Cheguei! Gente pra caramba! Beleza! Calma tá, lá que é fácil tá? Beleza. Boa, boa, boa, boa, ah, boa granada boa. de impulso, ó, oh, ó, oh, de boa Ah, eu morri, ah? não sei por que eu morri Essa granada que não vem Beleza. Ah, essa parte aqui é complicada, agora que eu entendi, <risos> velho Mas, cara, Gastei ai. uma granada tua, meu Deus, agora dois anos esperando Pelo amor de Deus Calma lá, vai lá, vai lá, vai lá, meu amigo Tenha paciência, joguinho Voltou, eu, mato. Ai, eu não te matei não foi O flex te matou, isso. louco meu Deus, meu Deus, meu Deus. <risos> Consegui aqui Boa, garotão! Boa! Agora Fica, eu quero ver! Agora, agora é grana dupla. Tá com uma, tá com outra. Passei. Que primeira, filho. Tá me tirando, boa, né, o Flakes Power? Ai, ai, ai, ai, ai! Calma lá, tô indo, hein. Beleza. Chega aqui, velho. Ai, ai, ai. Ui! Nossa, o Dengoso salvou Afão. minha vida agora. Salvou minha vida. Ao infinito. Ai, e além! Ai, Ué? ai, ai! Passei, passei, passei! Ai, é, é. <risos> Ega! Ega! <risos> Oh, bora, bora, bora. Vem, Flex, vem, Flex, vem, Flex. Eu boa. Vamos lá. Eu ó. também não tinha não visto Não pode esbarrar nessa daqui. Muita calma nessa hora, meus amigos. Ah, é fácil, pô. Tranquilo. Mas muita calma é nessas sério? horas. Agora é um pouco mais difícil. Exato. Aí, mano, aí, mano. Vamos, calma, vai. Ai ai ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, passei, passei. Passei boa, boa, boa, boa, boa. Essa tem que esperar, tem que esperar ativar o gelo aqui lá, ó. Ativou. Pode ir, tá. pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Eu tô indo logo boa atrás, meus amigos. É de boa, de boa. Só que o detalhe que você tem que fazer ela direto. Cheguei, sério? Ai, morri já Morri não... que nem um tonto Mas beleza eu não tinha sacado que eu, o, o direto que você falou Ah, não é direto não, pô Não precisa não, mano Passei, passei, passei, passei de primeira Uhul Ai Só aqui que eu não passei de primeira, né? Mas tudo bem Nossa, que legal Nossa, tá Eu sei que pega... eu peguei isso ali em cima Não peguei o um checkpoint Ai, peguei esse aqui Nossa, deu tô... muita sorte agora Ó, aqui não precisa pular Você vem aqui, ó Faz assim, ó Calma aí Uhum. Aê! Garoto danado! É que a gente gosta de viver perigosamente. Exatamente, meu amigo. Ai. <risos> <risos> perigosamente. <risos> Beleza, mano. Aqui Mola, estou eu. Trouxa. Calma. Vou essa trap aqui, ó. Passei, no. passei. Aqui estou eu. Vamos Não lá, vamos eu. lá. Vai lá, negócio da frente, vai ativar das traps, minha amiga. Ô, calma, lá que vai pra trás. Ai. Velho. Hello. Ai, hello. quase que o negócio me. Não, deixa eu passar. Bem, Flex. Achou que eu não ia conseguir, né? Não, eu achei que eu ia esbarrar, a gente ia cair. Ele é um tonto, mas não aconteceu. Beleza, Tá indo bem. Vamos vai lá, Flexão, flex, vamos lá, flex. flex. Relaxa, Relaxa Flexão. Ativa. Beleza, ativamos. Relaxa, volte. vamos lá, ativa. Vai lá, vai lá, Decozo. E Flex, vem é de geladinho, Vem é reto, ó. Tá não tá muito bom, tá nem ruim também, tá tão ruim. Tá ah, tá ah, comecei com a sacanagem de morrer. Beleza. Aham. Uh -huh. Passei, passei, passei, passei! passei! Oh, ai, ai, delícia! Ô, tá oh, Fleicão, meu amigo, vem! Tcholeta, dá hein? Dá uma chacoalhada nessa tua cabeça e vem! Bora! Vai. Pum! é uma parada engraçada. Por quê? Todo mundo acha, olhando de fora, é muito fácil, é muito simples. Mas, na hora, fazendo, é um pouco, é um pouco não. É bem mais complicado. Não, é fácil, ah, é não consigo. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, dou, vem cá. Dá, dá, dá, dá. É. É. Dá, dá, dá, dá, eu consegui. Ai, o meu acabou. Eu morri na última, mentira. Dá pra ativar os três, a gente já viu que isso. Mas eu andei que nem um batata ali também, né? Parei. Ah, não, eu esperava! O eu não esperava. Eu, <risos> oh. é eu achei que eles estavam lá na frente já. Não, mano. Boa. Beleza, agora, agora tá bom. Tá você consegue, você vai conseguir. Você é o cara. Nossa! Não Aí peguei esse! Não, não peguei esse point. Não peguei esse point. Volta, volta, não, volta, volta, não! Não! Não! Volta! Nossa! Tá a vida me deu uma chance! Meu Deus do céu, mano! O que aconteceu agora? O dia nem começou, mas eu já fui dar já há uns Todo errado na vida, né? Todo torto! ai Passei! Deu boa! Nice! Uh! Passei também! Passei também, né, galera? Mais, demais, Tamo bem! Tamo bem! Beleza. Fechou. Fechou. Ai, olha que bugado. Passei, passei. mano. Vai bater certinho, vai vir. Ai, ai, ai, ai, ai. Oh. Uh. Yes! Bora, bora, bora, bora! Vai lá, Flinkão. Ativa esse treco aí, mano. Beleza. Ativa ali, ativa ali. Beleza. Bora, mano. Passamos essa. Nice demais. brigadão, um gente aqui. Ui, pensei fechado. que eu não ia passar, mano. Bora, bora, bora, bora, bora. Vai aqui pra frente. Ah, tá, porque você quer que ela diga, não é. vem atrás, vem atrás que é fácil. Uh! Beleza, beleza mano. Peguei aqui. Ah, mano, não tira, velho. Uh. Ai! Que raiva! Dá pra ativar tá, pra mano. ele. Boa, bigodão! Nice! Boa, boa, boa, boa! boa! ele boa, <risos> Passei, beleza. Jogador, se você me trollar. <risos> se você não não me trollar, nada, mano. Eu podia jurar que eu vim trollar nisso, velho. Calma, calma, calma. Vamos um pra cá, só sai pulando, aqui. gente, não tem mistério. Pulamos aqui. Isso aqui é fácil. Fácil, passei. fácil. Passei. Quase que eu não passei. Nossa, isso aqui é complicada. Isso aqui é difícil. Que é difícil. Passei, beleza, consegui. Estou aqui na frente já. Ai, ai, ai, é que é difícil? ai, é ai, parece ai, que erra, ai, ai, ai. Parece que vou errar, mas não vai errar. Eu errei. Eu errei desse negócio. Parece que tu vai errar, mas não vai errar. Eu errei. Vai lá, Flux. Vai, vai lá, vai lá, vai lá. Esse aqui é assim Não, não, não. Do outro lado. Não. É aqui, não, aqui, não. não por que eu tô pequena? Olha a lógica, mano. Tá doce. Negou, chegou, chegou, atrasado diferente. e roubou minha, a minha granada. Cara, Cara de tipo, pau. Roubou minha granada. <risos> <risos> Tamo junto, mano, vai Juro lá. que não, põe atenção. Boa, bigodão, bora, bigodão. Vem, bigodão! Uhul. Uhul. Ai, beleza! é isso aí. Isso aí, aqui estamos, meu amigo. Para direita, para direita, direita. Beleza, flex. Para que... Peguei aqui, não, já. Aí. Tem que ter a manha de pular certinho aqui, ó. Ai, como, mano? que isso? Tem umas que é fácil, o cara morre de forma tosse, do mesmo jeito. Passei, agora eu passei, já era. Uhul. Fala, bigos. Ah. Pulei aqui na última, galera. Bora, Vigodão, bora! Tá esperando, bem, vem, Vigodão! Vem Goso, vem Goso! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai! cheguei! Reto, boa, boa, boa, só toca reto, vai, vai tô toca reto! Seu palhaço, tá, acho que eu não tô te vendo aqui, ó. Ai, Deus Ai, é, é, tia, ai esse Flake, É um bobão, né? Ah, tem uma treba é, ali, tem uma treba ali! Vai aí, Vigodão! Vai ali, Flake, Boa, boa, boa! Esse cara tem coragem! Que o que eu não você, falta eu pô, é precisar de amiga assim. coragem. e coragem O bigodão não atrapalha também, né, pô? O bigodão me atrapalhou agora <risos> Atrapalhei, beleza uh -huh. A minha ideia era o bigodão tocar reto, entendeu? Não vê a gente <risos> é. E certinho na cabeça, seus tontos Beleza eu Esqueci esse detalhe <risos> é. Bom, bora lá, bora lá Ai, quase que Nossa. eu vou de primeira aqui, mano Mas essa foi muito fácil. <risos> é. Foi mesmo Passou vou seguir, vou seguir. <risos> Ai, aqui nossa, Beleza, eu... beleza, beleza, beleza. Cadê o Flex? Flex? Aqui em cima já, mano. Onde? Na última já, já passei tudo. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Galera. Aqui, oi. Boa. Boa, bigadão vem pra cá. Opa, bigodão. aqui somos nós. Vai, reto, vai, vai, vai, vai na frente, tá. vai na frente. Tá, vai na frente. Tá, beleza, calma lá. Deixa eu ir na frente aqui. Ô, Flex, O que é a tua, mano. Bora, aqui pra baixo já. Só pra gente ver o que nos espera. dois, estão aqui, é aqui embaixo esperando. Calma, calma. Isso aqui é legal, isso aqui é legal. Calma aí. Ah, consegui. Oi? Hello, hello, vai na frente. Opa! Nome, ah, beleza, beleza, beleza. Tô indo na frente. Mas que é tua, garotão. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô, em, tô em, indo. Na maior camaria do universo. Bora aqui pra também. cima. Ai chegando ai, para ai, ai, ai! chegando! ai, ai! Tô chegando aqui! Ai, ai! Ai! De nossa, primeira! De primeira! Não! Não, não, não, não! Calma, de, primeira, consegui, de, primeira, de primeira! De primeira! De primeira! De primeira! De primeira! Galerinha! Calma calma, calma, calma, calma! aqui, ó! Oh! Estão bolando tá tudo, esses garotos, mano! Trapaceamos! É, trapacearam, Tá dando tudo certo, aí ó! Chegando! Bora! Bora, bora, bora, bora, bora, bora, galera! Eu confio em vocês. Boa! Uhum. Deu boa, nice, Só falta o bigodão. Se eu passar no espaço, eu faço facinho espacinho de boa, mano. Mas não escuro do mal, Boa, oh, rapaz! Eu vou no eu! Meu <risos> <beleza. risos> <risos> <risos> Ai, ai! Ah, tô eu tô mal, tá logo atrás de você, mas só que um pouco antes, entendeu? Logo atrás. Hello, Passei. hello, hello, hello. Ah, Flei Eu espero que eu tenha pego o checkpoint, mano. Se eu ai, não... Ah, peguei. peguei. peguei. Flex, seu nojento, eu ia xingar até amanhã. Beleza, vai lá, cara. vai lá, vai lá. Subiu! Oh, Boa. Nice. Passou, passou. Nice. Passei, passei. Aqui é fácil, agora é fácil. Não tem erro. Ai. 60. Aqui Conseguiu? estamos nós, galera. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Passei. Passou? Agora taca bem na ponta, eu acho. Quanto as funciona. Vamos lá, Flex. Ai, consegui. Deu certo? Deu certo, aqui estou Boa, rapaz, eu. Bom. Aqui estou eu. Ai. Boa! Ativa a trap! Ai, é ah. O Degoso é teve que se matar mano. para que possamos estar aqui neste momento. Cuidado aí, flegão. Ó, beleza. Mano, o pior oh, beleza. É que a conta aqui é fácil, ó. Ah, vai, tá. Mano, beleza. É Foi. Tô carregado, tô carregado, vai. Aí, vai, volta. Beleza. Vai. Ó a lentidão. Agora, vai e volta. Ah! tá vol ah. ah. ah. ah. Ativa o Ativa Ah, mano! Aqui tô eu! Fiquei atrás ali, só aproveitando as oportunidades que a vida me deu. Olha ali, mano, eles estão numa disputa muito grande pra ver quem chega primeiro. Brincadeira, não é quem chega primeiro, é quem chega vivo. Ai, tem gosto! Uhum. Opa! Uhum. Nice! Uhum. Nice! Uhum. nice. Uhum. nice. Uhum. Beleza? O que é fácil, é só pegar mal aqui. Sem mistério. Passando Tamo bem. Boa. Beleza, tamo bem, chato. tamo bem. Já tô passando, eu tô muito bugado. Uou! Beleza! Ai! Calma, calma! Tem que pegar o pula ali! Peguei, peguei! Aqui tô eu! Vem, Dengozão! Beleza! Ó, ah, o oh, Eita, vai, deve vai ter trepa aí, deve ter trepa aí. Aí, um... aí! Calma aí, calma aí! Vai na frente, vai na frente, vai na frente! Calma aí! Vai na frente! Na frente, pode ir! Pode ir! Pode ir nada, doido! Acho que eu não sei! <risos> ah, tá. Acho que eu não <risos> manjo! Ali, ó! Ali, ó! Ai, ai, ai! Ali só que certo! Vem no vai, canto! Galão. Vem pra cá! Aê, passei, meus amigos, passei tô aqui ó, eu fico desviando mano, na cadeira, eu fico me movimentando como se estivesse no Death Run na vida real, tá ligado? Deve estar um bom o time do vídeo. Ai, ai, ai, buguei todo. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, Ok, botão. ok. <risos> é um flex, engraçado. Beleza, passei Vamos, mano, passei. <risos> Beleza, Eita. ai. Essa bola não pede, né, mas temos parada vermelha. Nada muito é impossível. Estamos na 70. Estamos quase Beleza, já. cheguei, cheguei, cheguei. Pensei que ia passar um trabalho ali. Diz que até fiquei meio mudo. Ah, beleza, bora lá. Ai, ai, ai, ai, ai. Beleza, cheguei. Bora, bora, bora. Fazendo amigo. gelo, hein, fazendo <risos> gelo, hein. <risos> é, esse é, é mito. Ai, olha Cheguei cima, aqui, ó. Baixo, você pode passar pelos dois, mas tipo, eu fui pulando. Pega o checkpoint ali, hein. Eu chegava, chegava, chegava, chegava, chegava, cheguei. Boa. Eu fico me movimentando, mano. Bora, bigode. Hum. Encosta na coisa e vem. Nice, garotão. Cheguei Boa, aqui, legal. Cheguei aqui, cheguei aqui. Agora que é fácil. Ai, beleza. Ele andando pro e escorreguei <risos> ele. Boa, porque é ótimo. <risos> eu, eu não, não quero, quero morrer. Não... não, não, não. Calma. Ninguém tá com pressa aqui. <risos> mano, se eu morrer aqui no final... Beleza. Nossa, se você não ia pegar Já pensou! Ó, já pensou, seu se Flávio! Já a gritar aqui, mano! <risos> Beleza, nossa, mano! Cara. Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui! Falecão já pegou aqui a Bout! É, já vai tá lá tá pra incomodar. cima! Vai nada, Falecão! A gente vai conseguir! Incomodou já! Só correr um pouquinho! Consegui também! Não! Não! não tá ai, tra... tá ai! Tô aqui! Você não não peguei o checkpoint! Mano, não posso morrer agora! Se eu morrer agora, eu tô frito! Calma, eu vou ativar as trap, se tiver trap! Mas eu acho que não tem trap aqui não! Pronto, ai, desce! Ai! Meu, Salvei. mano, que cagada! Eu passei eu duas vou... fases direto numa rodada só. Caramba, isso aqui é mitagem, meu amigo. Boa! Na moral, eu peguei aquele jeito que atrás, só comigo uhum. tranquilo Aqui é os cowboy do Madalão, meu parceiro. Pé, só cara. que nós tá treinado no Ai, ai, cara, Eu acho que ele parou, hein? Eu parei. Eu já vou tentar adiantar a da. a de impulso pra gente não ficar muito tempo esperando essa porcaria renascer. Boa, boa. Passei aqui. Beleza, eu cheguei aplicador. aqui. Ah, mais, fio. Ah, é pra vir aqui em cima, mano. Pensei que tinha que bater naquela trap ali, ó. Ah, ainda que caguei e consegui. Uhul. Agora é aquela ajuda bem, coletiva, mano. meus amigos. Boa. Boa. Boa. Nossa, mano. Nossa, certeza Nasceram certeza. pra isso. Não, não. Jogou, jogou. Uhum. Nossa, Ai, mano pele. É o que eu falei Nascemos um pra isso, galerinha Peguei, peguei o, o timing lá do negócio Falei, ah, não, vamos Vai, meu vem, bigodão Vai, vai, só vai, só vai, bigodão Só fui Eu não entendi Tem que voltar Também não entendi Vamos repensar esse negócio aqui Vem bem nessa ponta aqui, ó Mas pega Aproveita o boost da trap Isso, vem, agora vem ó, Vem, viu? Boa Que nervosão, mano Galera foi muito fácil Ó o cano do Mario Passei. Pois é, caninha do Mario. Calma aí. Aqui, aqui, aqui. Ativa ali, Lengoso. Ativa ali, Lengoso. Vai, vai, vai. Ativei, beleza. Valeu, passei. Boa. Não. Valeu, perdão. Aí. Aí, boa, mate, boa, boa, galera. Passei. Calma. Pra frente. Boa. foi. Não. Não acredito. Eu não, check de não peguei checkpoint. checkpoint, não aqui, checkpoint. Meu, meu Deus, Deus, mano. O problema é o time de... Eu já fui aí, já. Vai, vai, vai pra trás. Ai, aleluia! Ah, esse é meu garoto! É, meus queridos. Beita. Tá. Depois vou. Ah. Cheguei aqui, galera. Pelo amor de <risos> Deus. Bora, bora, galera. Bora! Depois de tantas excepções. <risos> Depois de tanto desastre. Estamos aqui. Chegamos! Tá acabando já, Tiro. Boa. Obrigado. Nossa, O que eu tenho que fazer aqui, gente? Vem! Aqui, vem. Ah. Dois mil anos depois. Só vem, só vem, só vem, só vem, só vem, só vem, só vem, só vem! Isso, para aí, para aí, para aí! Boa, agora espera aí, espera aí. Calma vem, aí. vem, vem, vem. Pera, fica aqui, fica aqui, fica aqui. fica aqui, fica aqui. Ó, passa ali. Ai! Agora só ativar ali. Calma, te vei, te vei, te vai, vai, vai. Boa, vai, boa, vai, boa, é. boa, chegamos! Por chegamos! Pulemos o sistema, chegamos. <risos> Pega o arco e mata o rei de default. Vai, vai, vai, vai. É contigo, Bigodão, a opção é tua. Meu Deus é do céu. É aquele batatão ai. ali, vai, vai, vai que é tua. Destrói ele. Vai, ai, brigadão, ai. vai, vai, Foi o de falte. Ai! Me ajuda a matar o negócio, meu Deus! Boa! Agora passa, agora passa, agora passa! Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos! O que? O eu, Vota, eu aê, Chegamos! Uhuuu! Haha, moleque! Mano, conseguimos finalizar aqui o Death Run de 100, foi 100 né? 100 níveis! Tem. 100 Meu 100 Deus. Deus do céu, não tô nem acreditando! Tamo junto, muito obrigado Flex, muito obrigado Dengoso, mano, deixa o like aí embaixo, pelo amor de Deus! Pode deixar o like aí? Ajuda nós, colabora! Valeu rapaziada! É nóis! Dengoso! Valeu!